Fala galera aqui, quem tá falando é o Tochi e Lets. Vocês estão cansados de ouvir meu nome né, na moral Ah, isso aqui não é bem -a. a gente tá aqui no Rocket League A gente tá no da Epic Games, mas a gente vai jogar um desafiozinho aqui Que quem criou, Meus parabéns, porque você não tem vida É um lagulho de War Dribble e hoje o meu objetivo é zerar Se eu não zerar, me desculpa, mas eu não tenho paciência pra, pra isso Eu já joguei as meiras faces, tá? Eu sou muito bom eu, provavelmente para vocês tá essa música com não sei se eu vou tirar na edição mas para mim também tá a música tá só que eu não consigo tirar de feiticeiro aí ah, já até tem como não sei se... escolha a minha se eu tirar na edição realmente passei do primeiro nível cara primeiro Foi eu já joguei os primeiros níveis isso aqui. Tem um certo nível quando eu não joguei. Tem um certo nível. Hoje eu tô gostando, mas eu tô gostando muito de sofrer, né, cara? Passa, por favor! Passa, por favor! Passa! é possível! Eu virei muito! Tá, foi! Foi, O que foi! Quase que não foi, mas tá bom. Eu sou muito ai ai, pro layer. Aê, ui, ui, ui. vivo tô morto Ah, e antes que eu esqueça de falar desculpa pelo vídeo simples cuphead mano não sei o que aconteceu só foi eu falar isso o meu vídeo pegou 30 views cara que merda é ok ok ok ok ok ok ok foi ah, não é possível tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá, sim. tá como é que esse aqui tá. esse aqui? eu tá fiz, tá Porque tá um pouco bom tempo que eu não faço esse tá aí. tá complicado pra mim, né, pai? Uhum. Não, não é possível. A mão tá muito gelada, cara. Acho que eu vou virar a luva de pedreiro. Só que eu luva de pedreiro. Ah, meu avô tem luva de pedreiro. Eu, não. Calma, meu avô tem uma. Ele, ele, ele, ele, ele comprou numa loja de construtor. E agora é uma luva de pedreiro ou uma luva de construtor? É uma luva de. É, na é verdade, pedreiro é uma constrói, né? Isso sou burro. Oh. <gasps> obrigado. Ah, não é possível. Que será música de fundo? Tô não quero aqui pra não perder, né? O hype. Aí, ó, como que é? Como o youtuber de Rockte fala? <risos> já tô sorte. Pode ser a introdução. Você quer item de League? Recomendo a RLX10. rlx é o um valor de itens que você pode comprar qualquer produto lá. E usando o meu pode você ganha até de desconto. Agora, vamos pro B. <risos> Cara, só faz joguinho, porém que eu lembro que eu fiquei muito tempo nela Ah, não é possível, meu. Né? Que cristãs Não, que isso? Isso aqui? Que é. isso Esse aqui. Esse aqui, gente? Isso aqui? Nossa, amor, sou muito prova com controle? Uh. nossa, eu consegui dar um recovery ainda. Tá dando ajudado. Não mais. Oxi. Ok, né? Nossa, quase, quase, quase. Eu não sei como tô rindo. Eu não sei como tô vivo. Tá muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora. Tá. Muita calma nesta hora. Eu nunca passei disso aqui. Passei, desculpa. Eu acho que eu tô aqui. Ai. NOSSA! Aí foi... Me com a música? Sei lá... Parece que coisa se com a música. Eu não sei porque parece que alguém falou isso, mas... Na verdade, foi o um pensamento da minha cabeça que eu falei em voz alta. E eu, eu, eu mesmo me respondi... E eu... Eu perdi... Eu... eu acabei caindo... Porque... Alô? O que aconteceu? Calma Ok Tem é uma ideia, tem é uma ideia cara. Pode me ajudar, sai daqui Vou dar boas pra cima Manter okay, Usar a câmera na bola <risos> Descobri Descobri Descobri Descobri a tática Agora eu tenho que passar com muito cuidado aqui Muito cuidado Nossa olha Uf. Uf. Agora. Né? Ah Isso. Tá, Ainda não Não vou bater Não, não é possível Não é possível Tem colocar mais na bala Mano Colocar o vezes a gente jogo. Colocar a gravidade zero. Jogar o contrário. Isso. Eu tô voando. Ah, não consigo. Aqui, de entender, quanto maior a gravidade... Não, menor o número, maior a gravidade? É... De... Eu tô voando já! Se vocês quiserem eu faço um vídeo tentando jogar esse mapa, outro mapa Esse mapa aqui, de novo Tô aqui, assim Né? Estranho O jogo tá me recomendando fazer o tutorial É, acho que eu tô precisando mesmo Esse modo aqui, esse aqui Esse é controle de bola Finalmente? É, finalmente aqui eu não consegui passar não, não. foi foi, foi. Ah, vamos zoar, cara vai mano a boca... Oh. foi foi não foi, foi. foi. foi. foi. Como assim no outro Ah. isso? Acho que vai! Acho que vai! Acho que vai, vai é, Acho que vai, vai, vai Acho que vai, acho que vai Não foi! Ficou muito sim Mano, olha! Essa área de trabalho lá longe, olha lá. Esse. Mano, olha o efeito do meu mouse que vai na tela. Ai, não lê isso aqui. Ih, caiu aberto. Ixi, aí não é culpa minha,